Ué, então tua mãe casou, é isso? É, casou é... com um tralhudo lá, mas graças a graça de Deus ela mandou ele embora. Entendi, entendi. Então agora tu que é o único homem da casa depois de Jesus. Não, agora tipo assim, <risos> eu tô morando ali do lado, tá ligado? Eu tá fiz ligado. Um, um cômodo pra mim ali. É, a gente tava vendo o um vídeo é, ali do... Saí, porra, minha mãe acordava às 6 horas da manhã, eu dormia na sala. Cada uma, elas dormiam no quarto das meninas, minha mãe dormia no... Eu dormia na sala, pô, ela ligava, botava um DVD, que lá em casa era DVD. Ah. Música de igreja, seis, seis horas da manhã, eu ficava boa na minha época eu me acordava seis horas da manhã, aí botava. Deus de aliança, <risos> Deus de, de promessa, de vizade é. de fogo. Aí eu, pô, namorado, foi embora, foi embora. Eu fui embora, eu fui embora <risos> pô. Mas é porque, esses, por exemplo, a tua mãe é da mesma geração da minha mãe. Ou, é. Talvez ela seja um pouco mais nova que a minha mãe uhum. Elas têm dificuldade pra... Eu vi ela falando que tu não trabalha, caralho É que ela não, não entende direito como é que é o bagulho de internet É, tipo né? assim é, lá Eu trabalhava na creche, tá ligado? Aí foi do nada Eu, eu tava em casa Aí eu recebi a mensagem é, Boa tarde Você precisa é, comparecer aqui tá, tá, tá, tá, tá, tá. Aí eu falei, não, tudo bem, mas pra quê? Aí eu já, pô, estranhando nada, a diretora mandou mensagem pra mim, eu falei, pô, é demissão? Se for demissão, eu dou um jeito de pedir alguém pra poder levar a chave aí. Aí eu falei, pô, mãe, fui demitido. Aí minha mãe foi, fez a correria e conseguiu pra eu voltar a trabalhar. Mas aí eu ia ser folguista, tá ligado? Tipo assim... É, o cara tá de férias hoje, aí eu vou estar tá nessa creche aqui porque o cara tá de férias, mas daqui 30 dias eu vou sair dali e vou pra outro canto. E lá não, lá eu já, já trabalhava lá, eu era, eu era direto lá, não era um bagulho assim do nada, 30 dias em um uhum. lugar. Falei, ah, não vou mais não, não vou mais não. Quer ser vagabundo? Quer viver de internet? Nunca vi ninguém de internet ficar rico, não. E outra coisa, aí você vai dar motivo pros outros falar que tu, ó... Oi, oi, não quero isso, quero coisa errada na minha casa, não. Falei, porque bagulho de internet não é coisa errada, não, filha. Não sei o que, nós, nós vai ganhar o dinheiro. Aí depois que ela começou a ganhar o dinheiro, ela... Ah, vamos fazer um vídeo. <risos> <risos> é, é, é, Salve, é. dona Gisele. É uma pena a senhora não estar tá aqui. Ia ser muito louco. Eu tava doido para tomar umas tapas tu aí, pô. É, é mano, nós dois mano, ia apanhar a caralho. Mano, nós três mano, aqui mano, mano, ia apanhar pra <risos> Eu não, não ia perturbar ela. <risos> ah, é bom, ah vivo é foda. Pura né? não, mano. Foi...